Materiais não utilizados na campanha também são considerados sobras não financeiras e assim como os bens permanentes que sobrarem ao final devem ser entregues ao partido e este recibo do partido atestando o recebimento é documento que compõe a sua prestação de contas. Um abraço, até o próximo áudio ou vídeo.